Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos conversar sobre como identificar valores em dígitos. Então, para começar, eu vou escrever um número e vou pensar em cada um desses dígitos do número e qual o valor que eles representam. Vamos escolher esse 2 aqui nesse número. O que esse 2 representa? Bem, ele representa apenas 2 ou ele representa algo diferente de apenas 2? Pause o vídeo e pense um pouco sobre isso. E aí, pensou? Vamos pensar sobre isso juntos agora? Bem, na verdade, eu vou começar a trabalhar com esse 7 aqui. O 7 está na posição da unidade, certo? Sendo assim, esse 7 representa 7 unidades, que, claro, ainda é apenas 7. Portanto, nada muito interessante nisso. Agora, podemos ir para a posição das dezenas. Bem, esse 1 aqui não representa apenas 1, ele representa uma dezena, ou seja, ele representa um 10. Agora, por último, esse 2, ele está na posição das centenas. Logo, ele não representa apenas 2, ele representa duas centenas, ou seja, ele representa 200. Sendo assim, o número aqui é 217, e o 2 representa duas centenas, ou 200. Beleza, agora deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Eu vou colocar três números aqui. Então, nós temos esse número aqui e, intencionalmente, eu não estou falando qual é o número em voz alta, ok? Isso tem um motivo. Então, eu tenho esse número, também tenho esse número e tenho esse número aqui também. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, Pause esse vídeo e me diga qual desses três números o 7 apresentado representa 70. Então, pause o vídeo e pense sobre isso. E aí, conseguiu pensar um pouco? Vamos fazer juntos agora? Vamos começar com esse primeiro número. Nesse número, o 7 está nessa posição, de forma que representa 7 unidades, que ainda é apenas 7. Portanto, esse 7 não representa 70. Agora, nesse próximo número, o 2 está na posição das unidades, e vemos que o 7 está na posição das dezenas. Então, isso realmente representa 7 dezenas. Bem, 7 dezenas é a mesma coisa que 70. Então, é realmente nesse segundo caso que o 7 representa 70. Diga-se de passagem, esse número é 572 e o 7 representa 70. Vamos apenas verificar esse último número aqui. Bem, aqui o 7 não está no lugar das unidades e nem das dezenas, ele está no lugar das centenas. Logo, isso representa 7 centenas, ou 700. Isso faz sentido, já que esse número aqui é 705.